Oi gente, tudo bem? Josiane Amorim, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem legal que se chama o minimalismo das empresas. E o que, que isso tem a ver? Bom, tem a ver que eu vou falar sobre os ovos de Páscoa, né? Porque a Páscoa, ela tá aí, né? E é uma ótima oportunidade para quem empreende ou quer empreender nesse segmento aí dos ovos de Páscoa. E por que minimalismo? Ah? Bom gente, antes de eu começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, porque é bem importante a curtida de vocês. E se eu deixar para o final do vídeo, você vai acabar esquecendo. Então eu aproveito e peço já, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui a gente fala de vários assuntos. Então vamos lá começar esse vídeo. Por que, que eu trouxe o assunto de minimalismo? Bom, eu estava passeando outro dia ali no link, LinkedIn, e eu vi uma postagem de um amigo meu que eu achei bem interessante, ele fez uma postagem sobre os chocolates, que antigamente o chocolate, né, as barras de chocolate, elas eram grandes e tinha um valor lá bem, bem acessível, né? Não que o valor hoje não seja acessível, mas tem um porém aí nessa história. Hoje, as barras, elas estão cada vez menores e o preço é o mesmo de quando elas tinham bem mais gramas lá atrás. Então, ou seja, as empresas, elas estão cada vez mais aí com esse minimalismo, né? Porém, operando com os mesmos valores que elas operavam lá atrás. Ou seja, alguém aí... <risos> tá perdendo dinheiro e comendo menos, não é mesmo? Pois bem, eu trouxe esse assunto pra vocês porque a gente tá na Páscoa, né? Os supermercados já estão cheios aí de ovos de Páscoa. E você, que tem a habilidade manual, a habilidade de confeitaria, de fazer coisas... Tem a habilidade de vender. Já pensou em fazer ovos de Páscoa? Olha só, os ovos de Páscoa caseiros, você consegue fazer até ovo de Páscoa gourmet. O que, que é o ovo de Páscoa gourmet para quem não conhece? São aqueles ovos de Páscoa que tem recheio, que é basicamente um bolo dentro da casquinha lá do, do chocolate. Então você faz a casca de chocolate, você coloca um mousse, você pode colocar é, alguns outros condimentos, como, por exemplo, é, nata, creme, castanhas. Então, gente, só não coloque a fruta porque a fruta ela acaba estragando, né? E quando você faz o, o ovo de Páscoa com outros ingredientes, aí a validade ela se estende um pouco mais. Se você começar a pesquisar na internet a, com relação a valores de produto para você poder montar o seu ovo de Páscoa, você vai, você vai verificar que é muito vantajoso. Você pode ganhar bastante dinheiro aí na Páscoa, tá? Então esse era o recado que eu queria dar hoje pra vocês. Aproveitem, aproveitem essa Páscoa pra vocês ganharem dinheiro porque os ovos é, comerciais eles vão cada vez ficar mais nas prateleiras, tá? Porque esse minimalismo, ele não tá ocorrendo só na barra de chocolate, mas também nos ovos de Páscoa. Eu já vi ovo de Páscoa por 80, 90 reais no mercado. Gente, com 90 reais, você consegue fazer uma infinidade de ovos, tá? Se for caseiro. E eu vou te falar. É muito mais gostoso, porque cada vez mais as indústrias, né, as empresas, elas estão colocando menos chocolate, o que é pra render. Só que aí os mais desavisados, né? Que não pesquisam, que não vão na internet ver como é que o, o, o mundo funciona, acabam caindo nessa armadilha e comprando esses ovos ruins. Porque na verdade eles estão ruins. Eles não têm mais gosto de chocolate. É açúcar. Praticamente é açúcar queria chocolatado, não é chocolate tá? O que menos tem nesses ovos aí de Páscoa de mercado é cacau <risos> o que menos tem é cacau, gente então esse era o recado que eu queria deixar para vocês é... eu vou voltar a fazer vídeos, eu tava meio parada, eu confesso para vocês que eu tô um pouco desanimada com o YouTube, porque o que que acontece? Cada vez mais as visualizações elas estão caindo e isso não tem nada a ver com o tipo de vídeo ou com o tipo De assunto que eu tô trazendo pra vocês, porque eu não tô mudando o foco do canal. Eu faço alguns vídeos de maquiagem, mas faço também vídeos de empreendedorismo, como esse daqui que eu tô fazendo pra vocês. O problema é que as regras do, do YouTube que provavelmente deve ter mudado e aí a gente não consegue crescer mais na plataforma. E você sabe que todo mundo precisa trabalhar, né? E se a gente não trabalha, a gente não ganha. Então eu não posso mais me dedicar 100% ao meu canal do YouTube. YouTube, porque ele não me rentabiliza eu preciso trabalhar fora gente não tem como e, e aí trabalhando fora não tem como fazer vídeos é sempre né eu não consigo fazer porque eu tenho outras outras atividades que tomam o meu tempo e que eu preciso honrar com a minha palavra né Nossa gente tá uma selva aqui tá muito barulho muito barulho mesmo bom gente era isso era sobre isso que eu queria falar com vocês se você quer de fato Fazer ovos de Páscoa Me chama lá no meu Instagram Arroba Josiane amorim Oficial Porque daí eu te dou algumas dicas Eu te dou algumas dicas de receita Algumas dicas de preço De como, como tá operando hoje O mercado com relação aos insumos para você poder fazer o teu ovo de Páscoa, tá? E também vou te dar algumas dicas aí de vendas Mas, gente, é bem interessante, viu? Se você tem essa habilidade E se você acredita acredita de verdade que vale a pena faça faça porque realmente vale muito a pena tá bom espero que vocês tenham gostado desse vídeo foi um videozinho mais rápido e acredito que a maioria dos vídeos do canal vão ser assim um pouco mais rápidos porque realmente quem grava vídeo sabe o tamanho do empenho que dá para você gravar é realmente perde bastante tempo e hoje tempo é algo que eu quase não tô tendo mais mas quando tiver um tempinho eu venho aqui gravar para vocês tá bom um beijo